I'm a man that's sad and lonely, and I break down the bond that's been And I'll play the part, but I won't be rehearsing. Love the Lord, and all I gotta do is act naturally. Well, I'll bet you I'm gonna be a big star. I've been an Oscar. You came, never tell. Eu um eu vou nós estamos aqui hoje com o senhor Túico, né? Proprietário do Apobras aqui. Então, foi uma imensa satisfação que então eu vou entregar para ele aqui uma moeda de Cooker, dos Nacionais. Isso. Isso vai dar uma sorte danada. Muito obrigado né? é. e bem-vindos. É um prazer é. receber de vocês. O senhor viu também a de foi nossa, né? Foi uma apresentação do senhor que e lindo. contar um pouco da, da história que lá na Primeira Guerra Mundial os tenentes, comandantes dos, dos pelotões, eles punhavam um pedaço de bronze é a logo a marca deles, né? o nome do, do pelotão deles. né? Uhum. E os, os militares, eles carregavam sempre essa moeda para identificar o pelotão deles. Ou no bolso da farda, ou numa bolsinha de couro que eles colocavam, carregando pelo pescoço. Uhum. E tem uma história, né, que certa vez um avião foi abatido, né, e, e o piloto não conseguiu retornar e ele caiu nas linhas inimigas. E contava a guerra, ele só foi preso ali, esperando uma data para o pessoal executar ele. Mas numa noite de bombas e de tiro lá, ele conseguiu sair da prisão e foi caminhando até as linhas amigas nas dos meus amigos foi capturado e sentenciado à morte. Né? E aí, o soldado estava tomando conta do preso viu uma bolsinha de couro no pescoço dele e perguntou, o que é isso aí? E ele tirou a moeda dele uhum. e mostrou, né, talvez em língua diferente o soldado que estava fazendo agora dele reconheceu aquela moeda como sendo do, do pelotão do tenente e, tal, e que ele era das, ele era amigo, da força amiga uhum, de onde ele estava então ele disse que a sentença de morte dele foi traduzida em uma garrafa de vinho para comemorar ah, é que... então essa moeda, ela salvou a vida dele a moeda quando se entrega para alguém e tal, e a gente carrega a moeda, é, qualquer lugar que a pessoa for, ela consegue provar que ela é, que ela faz parte dessa família. Né? E uma outra coisa que tinha também lá, uma outra história, é que todos os, os militares no momento de folga, iam para os pubs, para os bares, para a abóbora, uhum. né? e aí, no final, estava todo mundo de, dalega, exaltado, todo mundo tinha que tirar a moeda e colocar em cima da mesa. A sua moeda, cada um de uma família diferente, um uhum. telefone diferente. E aquele militar que não colocasse na mesa a sua moeda, ele pagava a conta. Por isso que a é charme de a moeda do desafio. Uhum. Você está com a sua moeda, ele ficou com a minha. Uhum. Né? Então, o nosso outro tem essa cultura também. Uhum. E eu vou uhum. propor os antes de fazer a mesma coisa. É. Hoje as forças armadas, as polícias militares, né? nós somos é, maioria law enforcement, agentes uhum. da lei. Hoje os batalhões da polícia, exército ela é lógica que todos têm a sua moeda, né, para entregar para os parceiros, para os digitais que estão aposentando, uhum. é, para ele levar aquela recordação que ele já trabalhou, que ele ajudou aquele batalhão de alguma forma. É muito legal. Parabéns. Parabéns. E obrigado por ter feito a rota, vindo, né, é. na rota Capitão C. Né? Obrigado. É. É. aí a obrigado. vários que me falaram aqui, já... Salve na inauguração, uhum. de da rua, Isso é muito importante para a gente. É uma história muito bacana também, né? Divulgar a rota e a gente poder ampliar a rota. Muito obrigado. Uhum. Pra, obrigado, da rota. <risos> obrigado muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. We'll make the scene about a man that sat and lonely, and a take down the bone that's meant for me. And I'll play the part, but I won't be rehearsing long alone. And all I gotta do is act naturally. Well, I'll bet you I'm gonna be a big star. I might win an Oscor, you U.K. never to.